Me chamo Carolina e sou monitora do projeto de Recursos Didáticos em Geotecnologias na Universidade Federal do UBC. Nesse vídeo, eu vou explicar como ajustar as coordenadas do projeto dos shapes para evitar alguns problemas. É, para esse exemplo, eu vou utilizar o shape disponibilizado na aula 2 de Cartografia e Geoprocessamento da professora Flávia. Setores IBGA 2010, São Bernardo, WG84 e o TM23Sul. E um outro shape que é uma cópia desse, que eu manipulei para ele ficar só em wgs 84. Então o WGS 84 ele é uma projeção global, só que ele está configurado com esse TM23 Sul. Então se a gente vier aqui nas configurações dele propriedades, a gente consegue verificar aqui que ele está nesse, nesse projetado aqui. Por que que isso é importante? Porque se ele tivesse só em WGS84, como é uma projeção global, a gente não conseguiria fazer medições em metros, porque ele estaria em graus. Então, dependendo do que você vai fazer no seu projeto, é interessante deixar ele aqui no projetado, que for específico para a sua área, para você conseguir fazer suas manipulações. É sempre interessante também, se a gente verificar aqui nesse ícone, deixar o projeto, que é aqui, essa partezinha da área de trabalho, na mesma configuração. Então, a gente verifica aqui que ele está... WGS-74, 23 sul Então, esse outro shape, como eu falei, eu manipulei ele para ele ficar só em WGS-84. Para exemplificar algum tipo de problema que você pode ter. Não estaria incorreto. Não estaria incorreto utilizar ele, só que o que acontece, como eu falei, se eu fosse fazer algum tipo de medição, por exemplo, eu não conseguiria fazer, porque ela está em graus. Então, se a gente vem aqui nas propriedades dele, a gente vê que ele está só em WGA74, ele não está projetado. Então, como eu faria para corrigir esse tipo de problema? Eu venho aqui com o botão direito em cima dele, tem essa opção, corrigir o, o CRC do layer, porém não é indicado eu utilizar ela, porque se eu, se eu fizer aqui direto, a gente vê aqui que ele tá nesse global, se eu fizer direto, é, isso pode gerar uma série de problemas na projeção dele. Então, a melhor forma é eu exportar ele como uma nova feição. E aqui no SRC dele, eu escolher a nova projeção. Então, aqui, igualzinho a essa, só coloquei dois aqui para diferenciar. Clico em OK. Então, é isso. Criei aqui um novo shape com uma nova projeção. Então, se eu vier verificar aqui, a gente vê que agora ele tá projetado certinho, como o nosso shape disponibilizado na aula de cartografia e